Obrigado professor, isso aí é para a gente entender, né, quando a gente se esforça para fazer alguma coisa, a gente tem que meter as caras e acreditar que, que consegue fazer. O primeiro banho que eu fiz, não trabalho com isso, né, tenho outro trabalho, mas eu queria fazer alguma coisa diferente na minha casa. E a repetição, ela nos, nos leva à perfeição, né. Nesse caso não ficou perfeito é, Tem algum, algumas imperfeições Onde eu vejo e eu falo Poxa, eu preciso melhorar nisso Mas é, é questão de tempo Eu estou trabalhando agora num, num terceiro banheiro na minha casa E nesse eu, eu vou buscar a perfeição Devagar, sem, sem pressa E tenho certeza que que vai sair aí mais um, unindo um o trabalho. E os produtos também ajudam, né, professor? Os produtos seu é, é de uma ótima qualidade. Então, mesmo para quem nunca trabalhou na área, é, fez um curso gravado e consegui chegar nesse resultado aí. Mas tenho certeza que o próximo vai ser ainda melhor. Muito obrigado, professor.